amado pra perdoar para me salvar na cruz morreu por meus pecados mas ressurgiu e vivo com o Pai está Posso crer no amor, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. enfrentarei sem medo então terei vitória irei à glória ao meu Jesus que vive está porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive, temo não há. Mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque ele vive, posso crer no. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vive, está.